Olá, tudo bem? Aqui é o Renê Ricardo do Trabalhar em Casa Ganhando e esse aqui é o meu é... eu fiz uma pequena série de vídeos é... e nesse vídeo aqui eu quero falar um pouquinho de como eu saí de 10 blogs que eu tinha 10 blogs de nicho né? e migrei para o canal do Youtube e com isso eu tive muito mais resultado do que em 10 blogs Primeira coisa Muita gente vai falar Ah, mas você talvez não soube aproveitar o espaço que você tinha Dentro dos seus blogs Bom, eu quero dizer que eu comprei Meus domínios, tá? Trabalhei meus meus blogs é, Eu fiz oito blogs é, Em WordPress tá? Em WordPress eu comprei oito domínios E dois blogs eu tinha Em Blogspot Foi da época que eu comecei com marketing digital E Deixei rodando lá e eu só ia colocando conteúdo Fiz muita pesquisa né? Porque eu trabalhei dois anos é, Apenas focado em marketing digital né? E eu levei mais ou menos um ano né? Para conseguir vender um produto né E isso me atrapalhou bastante Porque você precisa, lógico Como, como cidadão e como pai de família você precisa e necessita fazer dinheiro né, para colocar a sua casa ali para funcionar e eu fiquei um ano sem conseguir vender nada somente pagando, pagando hospedagem né? comprei os domínios, comprei oito domínios é, dois um, eu já tinha do blogspot, eram gratuitos eu apenas é, melhorei os blogs e, eu, e ali é, eu tinha muito acesso, muito, ou seja, eu tinha bastante acesso de pessoas é, nos vários nichos Um era de emagrecimento, outro era de marketing digital, de fitness, é, culinária, esporte, enfim Vários blogs de vários nichos diferentes E simplesmente não deram certo, não deu resultado porque eu estava focado na venda do produto mas eu esqueci de uma coisa chamada é, acessos As pessoas estavam tendo acesso ao meu, ao meu trabalho Acessando os meus artigos E eu focado apenas na venda do produto E pelo blog eu não conseguia vender né? é, Foi então que eu conheci um vídeo, um vídeo do Gabriel Hockenbach Que é o curso é, vídeo marketing né? Curso vídeo marketing Excelente curso Aí eu acessei ele, fiz ele né E eu aprendi uma outra forma gratuita Que está aí à disposição Que é o YouTube né? O YouTube, se você souber trabalhar ele de forma correta Se você souber trabalhar ele com palavras-chave é, Com um texto legal com, com uma didática boa Você consegue é, ter muito mais resultado do que blog E é gratuito e, e tem mais ainda, você ainda pode, dependendo do seu nicho de atuação Desculpa, escapou aqui é, Dependendo do seu nicho de atuação, você ainda tem pode ganhar AdSense, Google AdSense Então é muito legal o YouTube Então eu, eu, eu deixei os meus, eu não renovei os meus domínios E aí eu comecei a trabalhar, fiz os mesmos, eu tinha muitos artigos Fiz quase todos os artigos, passei para vídeo né, e coloquei em é, cinco canais diferentes, não em oito mas sim em cinco canais diferentes né. e é, com dois meses que eu já tinha feito alguns é, vídeos né, sobre aqueles mesmos, coisas, eu já comecei a obter resultados e é, obtendo vendas de produtos né. é, então, aquilo, principalmente, é, eu tenho um produto que é fantástico que eu vou no meu outro vídeo eu vou postar é, um, um making da, da tela para vocês verem que produto que é esse e quanto que eu já vendi com apenas um vídeo, né? isso é muito legal então é, eu comecei a perceber que é, o acesso orgânico né, para vídeos é muito melhor do que o acesso por blog dá muito mais resultado, é muito mais rápido se você souber trabalhar palavra-chave né? palavra-chave é importantíssima, tá? Então, no próximo vídeo eu vou te mostrar, é, eu vou te falar um pouquinho mais de como você pode ampliar, ampliar a, a, os seus textos, né, passar isso para vídeo né, e melhorar a sua performance é, dentro do marketing digital, tá bom? É isso aí, eu quero te agradecer mais uma vez a audiência e quero, assim, se você estiver interessado e quiser conhecer o curso Afiliado Orgânico do Leonardo é, Leonardo David, é, clica aqui embaixo, tá? No link aqui que está aqui embaixo você vai conhecer um curso fabuloso, onde ele vai te ensinar o passo a passo para você. É um curso curtinho tá? É, mas você vai ter muito conhecimento, vai adquirir muito conhecimento sobre marketing digital, passo a passo de como fazer um, é, fazer o seu projeto para vendas, tá? Não para outra coisa que não seja vendas, tá bom? Então acessa aí, tá aqui embaixo e não esqueça de, de curtir o canal, é, inscreva-se, compartilhe com seus amigos, tá? E acione o sininho, toda vez que eu colocar algum vídeo novo, você vai, vai saber, você vai ter seu primeiro a, a ter acesso, tá bom? Muito obrigado, forte abraço e até mais!